Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, O nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio capítulo 31 versículo 6